e outros grupos que nasceram no final de, dos anos 80 e começo dos anos 90, que veio remanescente do pessoal que era b-boy, e fez esse movimento cultural, já se, já se tornando MCs. Final da década de 90...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 11 estilos de dança, salsa, bolero, tudo isso é um corpo. São 33 componentes. Nós fazemos um show. vocês, são 33 componentes. Cada um tem sua função específica dentro do nosso grupo, né? Gente, e fiquem aí com o New B. City Break. City Breaks. Hip Hop Shows e companhia. Vamos lá então. Então Vamos lá.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 As acrobacias rítmicas do break. Break rap no Centro Cultural da UFMG amanhã às 8 da noite. Eu acho super bonito eu sempre ver o pessoal dançando na Broadway e enfim fazer a oficina também.